derrubo na chuva de fogo, que jeito eu não tenho. Mas mostro meu desempenho, a vida não é desenho. Ai meu parceiro, que ainda não fez por cento. Vocês é, não é, é. pra mais acertar, depois você me tomou, você vai ver. Mano, na moral não vai se fuder, vai me deixar no chão. Eu deixado torcer, mas do mais de você. você tá ligado, o sabe pra tentar? Tá ligado, me não bala. Agora você sabe, meu mano, eu vou te terminar. você sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem, bota o peito com a bala. Cheguei devagar no primeiro que foi, meu filho, que chulala, lala Mas que mais meu filho, meu mano, nós não vai parar as ideia. Que é dá tá tapa na cara da suta, tapa na sua cara, meu voar o pior na plateia oh, Foi bom em Cê vacilou, mano claro de dor, cê deida no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi, de todos os versos você só forjou é, Você tá pega a mochila, é. tem tida, cê se é. vai um discutir, Aí mano, só você tá lutando mano, que eu te amo, tranquilo, agora acelerando Sabe que a certeza eu sou um trem Só um deita no chão, pra ver se você acertou o ponte lá em seu meio A palada manda é. um trem, tá no meu que você é uma fraude é. Eu não pode, eu passei no primeiro não é ter de ser um mano, para de meter o louco Cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rima Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço yeah. Mas não é sobre isso aí, nadinha da nada porque você a bela do seu teatro Eu faço perto, o bagulho é raro Você deitou no chão pra mandar a rima Mas é você que é tá chão. ligado que eu acabo com o jogo. Agora já te coloco no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapa no seu escoço Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica dentro meu mano hey. Sabe que não tá apanhando? Hey. Mas você é meu pescoço hey. Eu tô perdendo pra ele, rotando hey.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 Sua amiga, mentira, cê é fraco. Se você conseguisse isso, cê faria isso. Mas mano, eu só vejo Você é o que eu meu mano. Você tá ligado, soltando o dentro Então foi falta, faltou fogo, faltou punchline, faltou argumento. O que mais valeu? Tá ligado que você é o fraude. Vou chutar o balde, tipo o marinho. O balde sua cara, vai ficar amassado igual a mim. Se eu ficar amassado igual você, cê tá tirando o meu na moral. Porque eu não consigo retroceder, porque eu tenho nem pra harmonização marcial. Mas vai voltar tranquilão. Vite drama vai você não, para de meter o um loucão Você vai chutar balde você não vai errar nesse round Porque o bagulho é terceiro e você já caiu no chão Fala oh! que já caiu no chão mano Você é triste hey! eu faço beat Ó o magrão apoiando pro beat oh! Tira tiver pro magrão, vai tá, não Mas aqui okay, agora sou eu de E Você sabe, meu mano, que eu dou show Tem flow, acabo contigo no gol é. Mano você não palma, que agora, meu mano O seu terror já chegou eu É magrão, sou cabuloso Sabe que eu não sou horroroso é. Esqueci de tirar tudo do bolso é. Cara, negão, cê é monstrão Aí toda a rima que você vem com ela Tem que ter uma gesticulação Se é. cê não tira do palma, cê deita no chão Se cê não pega a mochila do irmão é melhor, como que vai ganhar hoje? Não hoje, não hoje, sim porque eu já ganhei do magrão fica dali assistindo. Eu sendo duas vezes campeão, duas vezes quina. Sabe que eu acabo contigo. Eu ri, meu dança, faço a porra toda, mas você ainda é meu amigo. Tem que aproveitar, tem que trocar ideia Meu parceiro, estudar sobre sua sabor Não é coisa de nerd, se você não estuda Cheira aqui e fala merda E é nesse movimento que a cultura já se perde Eu entendo você, eu entendo você Não tô te criticando, mano Eu entendo você, a diferença Entre mim e você é que você teve tempo Pra estudar, eu tive que trabalhar pra comer E o que que eu fiz? Você tava na minha casa Segurando meu suor, olhando as gotas De sangue que eu deixei pra trás? Não, você vai é cair pra trás Opinião mesmo igual a sua, eu já escutei dos oh! Mas a é minha é sabe mano que eu te amasse em cada linha E opinião sua também já escutei um montão E da minha vida pra nenhum deu satisfação A diferença é que eu não critiquei é a sua E é com você deu aqui em cima E criticou a minha Esse é o Johnny Quando o argumento ele aperta Não entende que ele é só um jovem que Foi uma rapaziada Não tive tempo de estudar Infelizmente a minha escola foi a rua. Eu tive que abandonar cedo a minha geração. Para investir no freestyle eu consegui salvar a sua. E quantos anos você acha que eu tenho? Eu sou mais velho que você. Por isso fala que não arrumou nada. Não tive tempo de estudar eu também não. Esse papo de ser ouvir o que tava numa calçada. Oh. 3, 2, 1, Eu sei que é bate-volta, não chora Tá com pressa, já tá acabando, você vai embora agora Você sabe que eu é rimando o gueto Apressado se fudeu Era melhor ter vindo o Barreto É rapaziada, que pediu muito barulho pra vai pedir um barulho pra batalha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 você tá ligado, consigo no ocasião Você é um arrumado, não tem nada pra pagar Se o quesito é fritário, você é só um zé pagão ah, Logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido, acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você, pagando de bandido Aê. Eu sempre vejo uma camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido da minha quebrada Só que você esqueceu esquecer uma fita Essa rima tá batida, você sabe, passou batido Mano, tá ligado que esse cara na batalha agora não você é meu inimigo Você falou que eu ganhei fama na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar fama lá na música Eu já espancava esse MC fundido Como? Como foi isso? Explica que fez o moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pedi-break Ele pede rima e cê é pedi-break Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? quando te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá fruto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 O papo foi torcida organizada sua Zima foi ruim Você vai ver a sua torcida gritar pra mim E vai rezar pra Deus nas orações Se o papo é torcida Fiel meu mano, é da gaviões. Aê, mas você é São Paulino Sinceramente nunca Cê não passa de um bambino Você tá ligado, mano, que na base você treme Vai perder, vai chutar longe Igualzinho Rogério C. Vai se e tô careca de saber Mas vai sair meu mano que aqui cê vai perder Te chuto pra Santana, sou técnico igual Tele Sua rima é sem sentido Cê tá ligado mano que agora cê tá fugido Eu já falei que você é um MC de pose, prazer meu nome é Tite o ano é 2012. O ano é 2012, meu mano, você que é o MC que só faz pose. Você pra mim é um idiota, 2012 é o Romarinho fazendo a cobertura da sua derrota. Não sou Romarinho, eu sou guerreiro. Cê tá ligado, mano, eu moto que eu sou artilheiro. Falou que sou eu quem faço pose, pra mim você é bobo. Eu não faço pose, eu apenas eu passo rolo. É guerreiro, então tá se vendendo a sua rima é fraca, você é um babaca, virou vira casaca e foi jogar no Flamengo não falei do jogador, tá ligado é sem caô aqui dentro eu sou guerreiro, batalha gladiador, aí ah, é, sinceramente rima mano é por inveja no campo não sou guerreiro, meu nome é Emerson Sheik uma <risos> sala de pau gel, Raul